Eu sou um gato de lareira. Ajuda a aquecer a casa e a fazer boas fogueiras. Sinto-me bem ao pé da lareira. Com o calor, tanto gosto de brincar como de dormir. Ah! Estou sempre a girar e fico tonto. Sou o galo catavento. Cacara cacá, cacara cacau. cacara cacau. Queria ter mais penas, porque cá em cima está frio. Esta rosa preta, com um pequeno tronco, uma flor fechada, outra aberta e três ramos. Era bem mais fácil fazer em plasticina. O escritor Aquilino Ribeiro basta de águias. E o seu amigo Arnaldo criou-me para o ajudar nos seus livros. E é isso que vou fazer e deixá-lo com um sorriso na cara. Somos candeeiros do mestre Ronaldo Mário, mas eu sou mais especial. Elegante, adornado, com braço de suspensão, a iluminar toda a rua.